Ô, primão, tudo certo? Cara, só pra te mostrar aqui, ó No ADM ele tá na faixa de 200 em partida Mas, cara, ele vai ficar na faixa de 170, 180, 150 Ele não baixa mais que isso, tá? Ó, 170, 180 FPS média, ele bota lá 200 acima Mas é, não... E eu não tô nem... Nem dando tiro, nem nada eu Tô só... Queria que alguém viesse por ali, velho. Nem que você vá matar um nego, né, cara? Ó, 170, 170. Tô vendo se eu mato alguém olhando a tela do celular. Mas é só pra te ter uma ideia, mano. Ó, vou te mostrar a última vez ali a média de. Ó, 170, 170. Mas a média é de 200 FPS. Que esse aqui é um mapa que tá com 16, 17 pessoas. Não me lembro. E é um mata-mata que o pau tá pegando mesmo. Se tu vai em partida, no caso é mais tranquilo, que é 5x5 daí é bem, bem mais tranquilo, o FPS sobe mais.